Deixa eu começar a gravar também, que aí para quem não conseguir pegar tudo, ou chegar um pouquinho mais à frente, ou tiver que sair um pouco antes, vocês conseguem assistir, é, eu subo lá na, na, na plataforma de vocês. Né? Quem está na Hotmart, eu subo na Hotmart, quem está na Edu, eu vou subir na Edu é, entre hoje e amanhã, tá bom? Então vamos lá, vou falar alguns nomes, vamos ver se a galera está na área. É, se não tiver, vou passando para novos nomes aí. Mariana de Cássia Ribeiro de Oliveira, Mariana está na área, deixa eu catar aqui o nome para ver, Mariana, se tiver dá um oi Mariana, pode abrir o seu microfone, que tem algumas, não, Mariana não estou vendo, estou vendo Maria, Mara, então... então Mariana por enquanto não está na área, Lídia, Lídia Maria do Carmo de Santos está na área, já vi ali o rostinho dela. Então, Lídia, vamos começar contigo. Como que funciona? Traz para mim de forma bem objetiva, vou cronometrar aqui para não passar de dois, três minutinhos, tá? O claro. seu caso e como que eu posso ser fator de soma para ti. Como que eu posso te ajudar aqui hoje, ao vivo. É. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Prazer é nosso. E é a primeira vez que eu entro assim, em público para falar, né? Então, eu vou ser bem sucinta, tá? É, eu quero trabalhar com a terceira idade, tá? Legal. hábitos saudáveis após 50, 60, 70 anos, okay. tá, porque eu tô inserida nisso aí, tá, e eu tenho a minha vida bem, né, bem assim, como é que vocês dizem, agitada não digo, é bem assim, ativa. o ritmo que eu faço, eu trabalho, estudo, tenho aula de inglês, assim, entendeu, eu tenho um ritmo assim, bom, com uma pessoa de 50, 60 anos. Sabe? Então, eu gostaria de passar isso para outras mulheres que estão assim, dentro de casa, ociosas, ou não têm objetivo, não têm uma perspectiva de vida, acha que depois dos 50, dos 60 anos já, já caiu a, a ficha, e não dá mais para... Pra... Porque antes, antigamente a gente tinha uma vida, quer dizer, na época dos meus pais, até os 42, 45 anos, né? É, as mulheres, os homens, eu não sei, tinham uma vida bem limitada, né? Então agora com a nossa... com o um futuro mais assim tecnológico, é, os remédios tudo, é, exercício físico, isso tudo influi para uma, uma vida longeva então, então eu acho que seria esse o canal, mas assim, eu só tenho isso aí para entregar, mas eu não sei como fluir isso aí, quer dizer eu já tenho um e-book, que eu consegui fazer, mas assim, eu não sei métodos eu não tenho métodos. Então, hoje, se eu te ajudar a, a te dar um direcionamento para você pegar essa ideia e ter uma clareza de como envelopar para entregar isso para outra pessoa, você vai sair satisfeita. É por aí? Sim, eu acho que eu preciso praticar também, né? porque, assim, falar aqui com vocês uma coisa. Agora, eu fazia uma mentoria, que isso aí, para mim, você eu tenho que trabalhar isso em mim. Muito bom. Então, parabéns. Que eu acho que é uma ideia maravilhosa. Os, é, os 50 são os novos 30, né? os 70 são os 50. Então, é, daqui a pouco a gente está vivendo até os 150 aí. Sim, e, é hoje. E Agora é, Não, se... tem, não é, tem como diminuir assim. isso. Né? A gente vai ter cada vez tem mais. Tem um filme, não sei qual é o nome do filme, que tem as pessoas que têm 100 anos, 120. Eu não sei o nome do filme. Eu assisti, eu não lembro. Tá? Só sei que a, a mulher tinha 100 anos. É. E, e ela, ela era uma jovem, assim, ela parecia ter 50 anos. Sim, se for lá para as zonas azuis, né, que são as zonas com maior concentração de centenários, né, onde o Ikigai nasceu numa dessas zonas, né. É, final, inclusive, né? é, inclusive, inclusive o E-book, eu falei de alguma coisa dos do japoneses, eu falei. Legal, muito bom. É. Então, o que que eu acho que pode ser um bom caminho para, para, ti, para você começar? É, você falou que já escreveu. E esse e-book... É... Só pedindo, galera, quando não estiver falando, se puder deixar no Mudo, ajuda, tá? É... Esse book você estruturou, né? Um passo a passo. Provavelmente sim, tem lá, Sim, né? sim, tudo. É uma, tudo tudo, uma, uma, tudo uma, uma organização, capítulos, subcapítulos. Então, um método inicial, você já meio que tem na cabeça, porque você já foi capaz de trazer isso para um e-book. Né? Uhum. Então... É, quando você está começando e já tem uma ideia né, de coisas que devem acontecer para levar a pessoa do estado A para o estado B, né, e ter muita clareza desses dois estados é o que vai te direcionar o envelopamento ah. né, no início. Então, o que, que você precisa fazer agora? É, você Just precisa crazy. começar a testar isso o mais rápido possível com uma pessoa que você acredita que representa o seu público idealmente. Tá? Então, ah. tem na sua cabeça alguns nomes aí de pessoas que você fala? Tem Cara, vários. Tem, tem vários. Então, pega... É porque a minha é faixa etária, né? Perfeito. Então, me fala um nome real de uma pessoa. Sua amiga, no caso? Uma pessoa que você acredita que vai usufruir perfeitamente do que você tem para oferecer. A Lúcia, uma amiga minha. Lúcia. Lúcia. Excelente. É. Então, tudo que você fizer agora, você vai tirar uma foto da Lúcia, botar do lado do seu computador e você vai fazer tudo pensando na Lúcia, falando com a Lúcia como se fosse uma conversa, de maneira ah, muito... É o seu avatar, a Lúcia. É o avatar, Não, então, entendi. Mulheres de, 55 anos, de 50 a 70 anos, com uhum. é, uma renda mensal... Não, é a Lúcia. Tudo que uhum. é você a Lúcia, tá? Porque uhum. aí vão ter Marias, Fernandas, é, Gabrielas... Umas né, com um pouco mais de idade, menos tal, mas só que quando você direciona todo o seu pensamento, sua comunicação para a Lúcia, você desenvolve algo muito mais visceral e natural, e não fica aquela linguagem marqueteira, é, Entendi. sensativa. Entendi. Então você vai falar com a Lúcia. E aí Entendi. você vai imaginar que a Lúcia hoje está no estado A, que é um estado de problemas, de dores, de dificuldades, de limitações. Uhum. Né? Talvez a Lúcia esteja um pouco desanimada com a vida, depressiva, sem, sem amor próprio, é, só gosta de ficar em casa, é, não, não tem várias mesmo... amigas são assim né então eu estou descrevendo um pouquinho porque eu imagino você vai descrever muito melhor isso porque talvez é. você tenha vivido isso um uhum. tempo atrás e você conseguiu fazer uma série de coisas para chegar onde você está hoje que é uma vida ativa Sim. que é várias atividades acontecendo ao mesmo tempo Tempo para cuidar de, de você mesmo, tempo para o relacionamento, tempo para casa, tempo para viagem. Então, tem vários, vários benefícios e, e desejos e resultados, que é o estado B. Então, você vai ter Sim. muita clareza entre o estado A, que é a luz, e o estado B, que é você hoje. E aí, o que, que você tem que fazer com o seu método? A ponte, né? que é passo 1, uhum. um, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, quantos passos forem que talvez você já tenha um pouco desenhado esses passos no seu e-book, né? porque você uhum. racionalizou um pouco essa jornada, ou coisas importantes que devem acontecer. E aí você tem hoje o que a gente chama de um método mínimo viável, que é um, é um primeiro mapa, que é uma, uma, um primeiro direcionamento, uma orientação que você precisa testar o mais rápido possível com as luzes do mundo, para saber se você consegue realmente ajudar a luz que está no estado A a ir para o estado B, tá? Tá? E aí, ah. como que é a maneira mais eficaz de você aprender, validar e saber se esse mapa que você tem na sua cabeça funciona? É através uhum. das mentorias, porque você não precisa estar com isso tudo pronto, estruturado. Na mentoria, você pode... Tópicos. fazem é, tópicos, né? Tópicos são os tópicos macro. Então, ó, primeiro passo, você precisa é ter um, um momento de diagnóstico para entender onde você está e para onde você quer ir. Depois você precisa é ter clareza dos, das suas paixões, das suas habilidades, é fazer um Ikigai para dar um pouco de norte para a sua vida, porque você talvez até agora tenha vivido o sonho das outras pessoas e esqueceu de olhar para si mesmo e entender o que, que te alimenta. Né? Eu estou falando assim o que está vindo na minha cabeça, mas você pode ter o seu método. Então você vai estruturando passo a passo e vai ser o tema principal daquela conversa, então o primeiro encontro você vai falar de diagnóstico e desenhando o futuro ideal, segunda conversa vai ser sobre o Ikigai, terceira conversa vai ser sobre os primeiros hábitos que você pode é, desenvolver, os hábitos básicos, então de repente você vai falar de movimento, a pessoa precisa se movimentar um pouco, não dá para ficar em casa parada, sedentária, então entender um primeiro tipo de exercício, uma caminhada, uma meditação, um yoga, algo que traga um pouco mais de movimento para a vida. Depois você vai falar de alimentação e aí você vai então o meu e-book, o meu e-book justamente fala sobre isso hábitos saudáveis, de uma vida melhor, sabe? Fala okay. e tem uns tópicos assim falando de tudo e chega a abordar é, sobre até os japoneses falando de tudo da, da melhoria que, que que acontece quando as pessoas se movimentam ótimo seja pequeno, movimento, mas... Essa é a é. teoria que vai suportar a conversa que você vai ter com a pessoa sobre um tema que você já domina, porque você aplicou na sua vida, sobre um tema que você é apaixonado então você pode ficar falando horas e horas sobre Sim. isso, eu imagino. Né? E como é uma mentoria, você vai ter uma conversa para ajudar a pessoa a ter uma pequena vitória por encontro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 novos leads e clientes para você. Ah, não. É porque eu queria, me eu queria incentivar mais a minha fala, entende? Então, Perfeito. eu coloquei o e-book como, uma, como uma, um início, um start, né? Foi excelente para você organizar suas ideias. Agora, você tem é. o no Norte, você até pode dar esse e-book no início. É, né? fazer um bônus, né? Exato. E, além das mentorias, você vai receber um e-book com todo o direcionamento. Agora, como então, seria aí, isso aí, depois que amadurecesse bem essa ideia, como seria, assim, eu... É. Eu me fala a remuneração eu não penso agora, claro, mas eu, é uma curiosidade que eu tenho de saber como isso empacotaria para ser um, um, um, um e, e ser investido. Como que seria isso? Então, qual, quais são os caminhos, quais curtos, caminhos né, de, que eu de tenho escala? Que você, na é, mentoria é. individual, você pode começar a fazer isso em um grupo, que eu acho que vai ser incrível também, porque aí é, novas, vai ser uma nova família que você vai criar né, para essas pessoas, para essas mulheres... Hum, então, uhum. você pode expandir isso para mentorias em grupo. E depois de você analisar, identificar os padrões, né? você está vendo que passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, funcionam de verdade para... Já testei isso com 20, 30, 50 mulheres. Aí você tem muito mais facilidade de criar um curso, onde você pode fazer videoaulas, porque você já identificou esses padrões. E aí você entra num formato muito mais escalável. Porque aí você pode Entendi. pegar todos os conceitos do NOMI, para que possa vender continuamente, né, através de uma aula que vende e tal, você consegue mandar novas mulheres dentro desse perfil, ajudá-las através de uma aula completa, a criar, aumentar a consciência delas para que você... Motivar, né? O que você tem. Exato, motivando, mostrando que você tem a melhor solução para o problema delas, elas vão comprar o curso e nesse curso você pode também ter momentos ao vivo de mentoria, aí vai ser um mix né, de curseria. Então, isso pode funcionar bem. Mas foca no primeiro passo, faça ah, coisas sim. individuais, pode fazer algumas de graça para pegar um pouco mais... É de isso aí, é de Eu acho que esse princípio seria Faça três, três no máximo três. de graça, porque aí você valida a sua entrega, mas hum. negócio só existe com venda. Então, você tem que o mais rápido possível já mudar para o modo venda. E aí você começa... Realmente, a, a eu, ter outras validações, né? E eu tenho que, que elaborar, assim, é colocar tudo assim, é, como que, em tópicos, né? Porque aí eu vou desenvolvendo, não é isso? Eu coloco em isso, tópicos e desenvolver aquela fala. Não precisa ter ah. tudo desenhado. Bota os tópicos e você vai ver que, naturalmente, como são... Naturalmente, temas que vai você fluindo. Domina, vai fluindo como uma conversa. Você está conversando com a sua amiga, com a Lúcia, contando o que funcionou para você, você acha que pode funcionar para ela, trazendo uma ferramenta, um exercício, uma reflexão. E aí, quando você vê, o método está formado. E esse método você vai evoluir sempre. Entendi. Tá Nossa, bom? É tão simples, né? E a gente começa a colocar tanta. tanta você viu que eu não falei de nenhuma coisa... ferramenta, não falei de nada, estou falando não, de ser humano. Não, não, tá? não. E eu não vou ter que aparecer no Instagram, não vou ter que, né? Por enquanto, não. Por enquanto, a nada disso. Né? Isso. É aí, possível. quando estiver lá na frente, você quiser escalar, levar isso para 300 mulheres por mês, aí tem outros mecanismos que você pode aparecer um pouquinho mais, mas não precisa aparecer o tempo todo. Ficar fazendo ficar... todo dia. Você não vai ficar um... fazendo dancinha ridícula Dan de TikTok. Videos. você não vai precisar Entendi. ficar postando sete conteúdos por dia, nada disso. Né? <risos> Talvez Eu tenho você tenha que fazer disso, o quê? Gente. Fazer é. um criativo de anúncio. Né? Você falando... Ah, não, aí é legal uma coisa ou outra que aí você vai usar os mecanismos pagos né de anúncios de publicidade paga mas só é. quando tiver mais para frente quando você puder metrificar que investindo é, um real você sabe que vai vender três reais e aí você vai Entendi. investindo cada vez mais porque nossa você, você um olhou e o meu Instagram eu nunca usei para nada assim nem para nem nem particular nem nada tá lá só três fotos minhas lá e não tem hum. mais nada Instagram, é, é aquele que é. você acha que, que as pessoas usam. Não, pra, não, eu tenho que usar de uma later. forma, né? Eu tenho que usar de uma forma assim, mais comercial, né? Mas assim. Sim, quando você quiser entrar para esse universo, aí a gente tem orientações para você começar de maneira minimalista também, sem, tá bom. sem ter muita dor. Mas foca nisso daí agora com você ah, a rede de contatos que eu tenho que ser conhece dezenas de mulheres muito, que podem ser seus clientes. Começa por aí. E aí, daqui a pouco, a gente vai evoluindo. Tá? Beleza. Obrigada, hein? Gratidão. De nada. Show de bola. Vamos lá. Próxima pessoa. Vamos ver se está na área. Mariana Brito de Azevedo Maia. Mariana está na área. Deixa eu ver. Mariana, Mariana, Mariana. Eu acho que não. Então, vamos seguir. Poliana Marcolino Correia. Poliana... Deixa eu ver, Poliana está na área. Poliana quer... ó, Já te vi aí embaixo. Você está no mudo, Poliana. Eu não sei se você pode abrir a câmera e abrir... Sim, amor, vou ter que responder. Já tô. <risos> vou hoje? entrar, porque eu estava aqui com meu... meu esposo e minha filha. Só um minutinho. Não, tudo bem. Quer, quer, quer ser a próxima? É. depois. Pode ser a próxima. Tá, então tá bom. Valeu. Obrigada. Nada. É, Poliana Giorgia Sayuri Evangelista Giorgia está na área deixa eu ver o nome se encontra Giorgia não, Giorgia não está Daiane está na área Daiane eu vi aí Erschlinga. eu não sei se eu falei corretamente o nome mas já vi aí embaixo Então vai lá, Daiane, tudo bem? conta pra gente aí de maneira bem objetiva Sim. dois minutinhos, vou cronometrar aqui qual, como que eu, como que é o seu projeto, né? E como que eu posso te ajudar aqui da melhor forma possível? Eu sou artista visual há 16 anos, tenho dois editais que que Eu estou um pouco nervosa, desculpe. Ó, não se preocupa, está de boa. Estamos em casa, estamos aqui, todo mundo nervoso. Então, toma o seu tempo e fala no seu ritmo aí que tá super de boa. Meu projeto ganhou dois editais e assim eu sou multiartista há 16 anos e não e eu não vejo qual área de atuação eu poderia fazer porque aí me abrangiam muitas coisas então eu tive a ideia de dois projetos e, e se fosse sobre mentorias uh, seria sobre a minha vivência eu tenho uma história de resiliência Legal. Então, seria uh, sobre como identificar pessoas uh, que podem ser narcisistas, sociopatas, psicopatas. É, são esses dois que eu tô na dúvida. Ah. Porque uh, se fosse um curso de arte e terapia, uh, serviria para crianças e adultos, hum. para autoconhecimento. E se fosse aulas de desenho, é uma coisa que eu já fiz e estou mais acostumada. Só que eu não sei qual formato colocar isso. É... Eu não sei se eu entendi muito bem o produto. Né? Eu entendi que tem algumas frentes relacionadas à arte, mas me fala quem seria, hoje, na sua opinião, o público ideal que você, que você serviria e qual seria a transformação que você pensa? né? O, onde ele está hoje e para onde ele quer ir? Né? Os problemas que ele enfrenta hoje, o que está tirando o sono dele e aonde que ele chegaria com, com a sua solução? Me fala um pouquinho mais disso, para ficar claro para mim. Seriam pais, mães, que têm interesse que seus filhos tenham autoconhecimento, que aprendam desenho, que aprendam a conhecer seu traço, seu estilo de desenho, qual preferência... Uh, e, e a arteterapia, como eu disse, ela serve para várias pessoas, né? para o autoconhecimento. Ela, ela serve para expor teus sentimentos, assim como serve já para o bebê, eu li matérias a respeito, serve para os bebês, para o autoconhecimento também. Então seria um produto para os pais, para eles ajudarem os seus filhos com autoconhecimento Através da arte-terapia que envolve desenhos. Sim. E esses desenhos é, são para as crianças desenvolverem essa habilidade de desenho e, consequentemente, autoconhecimento? Isso. Então, seria um, uma forma de orientar os pais a desenvolver essa habilidade nos filhos. Isso. Legal. Tá ótimo. E você falou que tem uma história de superação muito, muito forte, né? E, e a arte a e terapia, ela te ajudou nesses nesse ciclos de superação. Sim. Perfeito. Então, ótimo, tá? Porque é, você tem uma história que representa a jornada do herói, né? Onde você tinha um, um problema, você estava no mundo comum, recebeu um chamado, até que a arte e terapia entrou na sua vida,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 Em relação. Você já tem o um produto, você está com dificuldade em, em vender? Me, me fala um pouquinho melhor do que que você gostaria que eu te ajudasse aqui. O formato. Eu já criei o produto, mas eu não tenho ideia se. se vídeoaulas. Uh, que vídeoaulas eu creio que, né? Para curso de desenho seria mais. Uh, então, acho que, que pode se encaixar, mas não tenho certeza. Beleza. É... O que, que eu sugiro sempre, é, quando a gente ainda está em dúvida sobre o formato, começar pelo formato mais interativo e com maior troca possível com o seu público, porque você precisa aprender no início. Né? No início de todas as jornadas, a gente tem muito mais é, perguntas do que respostas. Né? A gente tem muito mais hipóteses do que validações. Então, o que determina o sucesso de um empreendedor, seja digital, seja físico, o que for, é a velocidade com que ele consegue trazer as respostas para essas perguntas. Então, se você começar com um curso online gravado, você vai colocar nas aulas todas as hipóteses que você acredita de elementos que vão ajudar esses pais a orientar os seus filhos, mas você vai ter pouquíssimo feedback porque você vai gravar a aula, vai botar lá, e no máximo o que eles vão fazer é deixar alguns comentários embaixo, se você tiver uma comunidade, eles talvez façam perguntas por lá, mas no início, quando você está formatando o seu produto, não é o melhor formato para começar, porque você tem muito menos flexibilidade de melhoria da, da sua solução. Então, por isso que a mentoria, a consultoria, a assessoria, a terapia, é o processo de coaching, todos esses formatos que são entregues ao vivo e tem mais troca, te ajudam a acelerar o seu, a sua curva de aprendizado e você também pode agregar mais valor percebido em termos de, de preço também, né? porque um curso 100% gravado é bem diferente de um processo de mentoria né? em grupo, então você tem uma percepção muito maior de valor se você vende a mentoria. Então, por isso que eu sempre sugiro começar com a mentoria, porque assim você pode vender por um valor mais, mais importante, você tem mais contato com o seu avatar, você não precisa ter tudo 100% formatado, finalizado, você pode ir aprendendo e perguntando, inclusive, para os pais o que, que eles precisam a mais, você ir criando aulas complementares que talvez você não imaginasse que eles precisariam de ajuda você pode é, também ter mais chance de, de estar ali próximo respondendo as dúvidas novas que surgem e assim você aumentar a chance de resultado para colher depoimento nessas primeiras turmas. Então tem muitos benefícios que você pode colher começando pela mentoria. Tá? E aí o que eu te sugiro fazer, é, antes de tudo... É um pouco do que eu conversei com a Lídia também. É Dentro da sua rede de contato, já identificar é, possíveis compradores, fazer uma, uma entrega, uma mentoria teste, onde você já pode tentar vender de prima. Tá? Eu sempre aconselho já tentar vender de prima, porque quando a pessoa Mas... paga por algo, ela valoriza muito mais do que quando recebe de graça. Né? Então o nível de comprometimento dela vai ser infinitamente maior se ela pagar. Né, para fazer isso. Então, eu faria uma primeira, tudo ao vivo, né, para você colher esse feedback. E aí, depois, você pode até vender um curso, mas você pode vender o curso ao vivo também, porque o curso não necessariamente precisa estar tudo gravado. Você pode fazer a primeira entrega ao vivo, você grava todos esses encontros, e isso daí, no final, já vai ser um curso que você pode oferecer depois de gravado, porque você vai dar as aulas ao vivo, depois elas vão estar gravadas e essas aulas vão ser super interessantes porque vão ter perguntas surgindo ao vivo e no final, que são perguntas dos seus futuros clientes também. Então, isso daí vai ter um valor muito legal para a pessoa e depois você pode envelopar isso tudo e ser a sua primeira versão do seu curso gravado. E aí você vai entregando mais mentorias ao vivo, mais, é, vai ganhando mais experiência, mais prática, vai melhorando o seu método e aí depois você faz uma versão 2 do seu curso gravado, e aí essa versão 2 pode ter é, uma produção melhor, porque aí você já vai ter ganho dinheiro, você já vai poder investir no editor de vídeo, você já vai ter muito mais feedback e, e, e retorno sobre as aulas, de repente você vai eliminar alguns passos, você vai acrescentar outros passos, você vai conseguir colocar alguns bônus, aceleradores, facilitadores... Né, complementares da jornada desses pais, você já vai ter depoimentos, já, talvez já tenha estudo de caso, e aí a experiência fica muito melhor e você pode continuamente ir aumentando o preço né? que talvez no início você vai começar com um preço mais acessível e aos poucos você vai aumentando aí até chegar aquilo que você, você quer como ideal fez sentido? sim, agradeço muito, muito obrigada Obrigada a você e depois vai compartilhando aí as suas vitórias lá com a gente, tá bom? Tá certo. Valeu, Dayane. Obrigado. Então, vamos seguir com Poliana. Poliana, na área. Oi, tô aqui. Tão, tá me vendo? Sim, estamos te vendo. Perfeito. Então, fala a gente aí também de maneira bem objetiva né, o seu projeto ou o seu desafio né, e como que eu posso te ajudar aqui hoje ao vivo. Bom, antes de eu falar meu projeto, eu já vou falar qual que é o desafio. O meu uhum. desafio é saber se é, a minha proposta é, de produto, de serviço ou de mentoria, a, que ainda não está bem definida, se é algo muito louco, assim, se é muito, entendeu? Sim. Então, eu vou dizer qual que é a minha proposta. Bom, a minha proposta é trabalhar da seguinte forma. É... Ensinar as pessoas ou viabilizar que as pessoas encontrem um caminho para encontrar relacionamentos, relacionamentos bons, estáveis, vamos dizer assim, o amor para a vida delas, dentro de aplicativos de relacionamento. É, é, é mais é ou o menos Tinder. isso. É, pode ser o Tinder, tem alguns outros também, né? Mas essa é a minha proposta. E aí, por que isso? Essa é basicamente a minha história, eu tenho 39 anos, eu acho que o pessoal tá me vendo, eu não sou aparentemente assim, de tão, né, do, das piores, mas eu tive bastante dificuldade, né, de encontrar um bom relacionamento, eu tenho um filho, ele vai fazer 15 anos, meu filho, foi de um relacionamento muito difícil e assim, é, não, não cheguei a casar e tal, mas é, depois que o meu filho então nasceu, e aí eu né, não estive mais com o pai dele, eu tive muita, muita, extrema dificuldade né, de é, conseguir encontrar um relacionamento. E eu passei por algumas algumas coisas muito pontuais. Eu sou uma pessoa muito religiosa, então eu tinha certeza que ia encontrar dentro da igreja. Não encontrei, é, e nunca encontrei, desde sempre, em determinado momento da minha vida, trabalhando muito para poder sustentar meu filho, é, não, não saía, né? eu não tinha assim acesso, né? porque você vê muita gente falando, olha, você tem que se arrumar, você tem que sair, você tem que ver gente, e eu comecei a fazer isso e não encontrava. Em determinado momento é, eu senti algo no meu coração muito forte que falava para mim, olha, é o seguinte, você tem que usar os meios que existem, a tecnologia que existe para a seu favor. E aí foi assim, eu fui e fui meio que uma busca mesmo, assim. Eu tenho anotações até hoje, assim, né? O que que eu percebi, o que que eu encontrei, né? No, foi no próprio Tinder mesmo. É, os tipos de rapazes com quem eu saí. E eu conheci meu esposo, exatamente assim. E assim, tem cinco anos que nós estamos juntos, então. Temos uma filha linda de um ano e dois meses. E eu realmente eu acredito nisso. Eu acredito que é possível, ainda mais hoje, que... Depois, eu já acreditava nisso há muito tempo antes. Isso aconteceu tudo há seis anos atrás, eu comecei a fazer essa busca, né? Enfim, então, é isso. É, eu queria saber isso, se é muito louco, né? A minha ideia de começar em mentoria é justamente pelo fato de é, eu não ter experiência, eu não sou formado em psicologia, eu não sou... É vida, tá? É, é, foi a vida mesmo, foi a experiência da vida. E eu tenho, assim, um desejo muito grande de ajudar pessoas. Eu tenho amigas, assim, sozinhas, sabe? As pessoas estão solitárias. E, assim, eu penso, assim, foi possível para mim. E eu conheço outras pessoas também que deu certo. É, e Por que não? Não dá certo para mais pessoas, e inclusive formar famílias, entendeu? É, para mim, resumindo, assim, o sentido da vida para mim, é, o sentido da existência, de tudo, é amar. E eu vejo a concretização desse amor dentro de um relacionamento, né? Que é muito gostoso. Enfim, é isso. Bom, Ó, já tô vendo os depoimentos aí, já tô é, recebendo a Já tá, galera. Você já vai começar com essa primeira turma aqui, tá? É, eu acho fenomenal. Muito boa ideia, Tá? É, já vamos fazer um pequeno teste aqui rápido também para você ver se, se faz sentido ou não a gente já fazer uma primeira validação e eu eu posso eu sou caso de sucesso também aí para ti porque eu conheci a Thaísa no Tinder e a gente se casou e, e foi não entrei talvez com a mesma intenção tava no momento um pouco mais de saindo de um de um ex noivado né não tava não seria o seu público mas acabou que encontrei a mulher da minha vida e foi perfeito. Então, eu acho que é uma ideia maravilhosa. É, tem um propósito muito lindo por detrás, tá? E é, acredito que é a dor de muitas e muitas pessoas. Sem dúvida. Uhum. Você já conhece essas pessoas ao seu redor, como você falou, suas amigas e tal. Então não é nada maluco. né É uma ideia maravilhosa e eu acredito que tenha muitas pessoas que já estejam fazendo coisas até parecidas. Então, vale a pena você fazer uma pesquisa legal aí, porque é, é uma dor muito grande, relacionamento. né Eu tenho um amigo que tem um projeto onde ele ajuda mulheres a, a encontrarem é, um homem também. Então, no início, a promessa dele era... É, Ajuda mulheres a conquistar o um namorado em oito semanas, algo assim. Né? E aí depois foi evoluindo para mulheres de alto valor. Né? Ele, hoje, porque no final do dia não é sobre ajudar a conquistar o um namorado, é sobre ajudar a mulher a desenvolver o seu, o seu, a sua mulher selvagem, a sua loba interior, né? o autoconhecimento, mais confiança. E aí, naturalmente... É, fica muito mais fácil se você encontrar um relacionamento de, de valor, né? Ele se chama Ítalo Ventura, talvez... Né? Conheço, o Ítalo é uma das minhas referências. Então, o Ítalo é um irmão meu, né? É muito amigo. Ah, que legal. E ele, e ele já está há alguns anos ajudando muita gente, né? Dessa forma. No canal, uhum. a tem milhões, né? Então... É, eu acho que é um projeto com muito potencial e você vai ter um nicho muito específico, né, que você pode até né, se especializar em Tinder, né, porque tem características específicas. Existem outros aplicativos, né, mas aí você pode ver qual que é o principal e é você se tornar a especialista mesmo. E, e sua história é linda, porque quebra muitos tabus. Né? Existem muitos tabus relacionados a aplicativos e, e relacionamentos na internet, porque envolve tabus sexuais, de relacionamento, né? Tem, uhum. tem muito, tem de tudo, né? <risos> Qualquer lugar. Então, é, você tem uma história linda porque ainda tem mais um tabu que você superou, que é o tabu da igreja, que você pode contar a sua história também. Então, é uma forma de conectar com muitas mulheres, com muitas frentes diferentes. E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, tá? Inclusive... Aqui, se você já quiser sair, porque temos pessoas aqui que... É, qual foi o termo mesmo? O, o Cadu que sempre fala, a fogueira... Qual que é, Cadu? O termo que você, você criou? Posso abrir o áudio aqui? Pode, fala aí. Boa noite, gente! <risos> qual Mas o termo mesmo você que tu criou mesmo, aquela vai... vez, hein? Fala pra gente... Fogueira de ouro foi um procedimento que o Ian marcou a minha vida... Eu entrei numa live como essa daqui e, de repente, falei, ah, eu não sei como começar, Ian, não sei o quê, estava mal entrando no Ser Livre. Então, Ian falou assim, gente, o Cadu está abrindo um curso e ele está recebendo inscrições, o Instagram dele é esse daqui, passou o Instagram, de repente choveu um monte de gente, muitas pessoas que estão aqui nesse momento, né? como o Sandrinho, como a Mara, como o Edinho, que estão aqui nesse momento, a Camila, que está aqui do meu lado, Ian... Eu trouxe lá do Balneário de Camboriú, ué. é uma, uma, uma da tribo sua, ainda, é linda, tamo é, junto. Oi, tudo bem, pessoal? É, conheci ela aqui, ó. Não, não somos casal, marido e mulher, viu, Poliana? A gente, tipo assim, mas tipo assim, te conheci na tribo. Perfeito. E o que, que aconteceu? Depois da fogueira... O criou, foi... criou, o curso foi criado, comecei a minha mentoria em grupo individual, e eu já tenho alguns pagos individuais, abro agora em grupo, dia 8, provavelmente, ou dia 8 ou dia sete dias a mais, começo a minha mentoria em grupo, já estou na tribo, vou causar aí na tribo. Beijo, quase trabalhei com o Ian, hein? só não, porque era muita planilha e pouca comunicação, mas um dia eu vou trabalhar com esse cara aí, porque é meu irmão, gosto dele de coração, te amo! Fui! Tamo junto, boa, Cadu. Então, ó, vai, vai rolar a fogueira de ouro aqui pra Poliana também, tá? Poliana, você tem o um Instagram, tem algum contato... Pra, caso você queira começar aí com algumas mentorias individuais dessa, para já testar o seu método, se botar aí em prática, você tem um lugar que, que a galera possa te mandar uma mensagem? Tem, sim, pode me mandar. Eu tenho o Instagram, é Poliana M Correia. Pode mandar, pode me adicionar e mandar lá no direct. Aí assim, mas no meu Instagram, obviamente, não tem nada sobre isso, né, não gente? Tem problema, porque assim, né? Tem, a, é, tem a minha vida, né? Só, é só para entrar assim... em contato contigo. Então, Pronto, você bota então aí depois o, o link, bota o arroba tá, direitinho tá. aí na mensagem. E aí, quem quiser, porque eu não vou pedir para levantar a mão aqui, porque às vezes né, não quer falar, não quer mostrar, que está afim de, de pegar uma consultoria dessa, então manda a mensagem no direct, lá no privado da Poliana. Quem estiver interessado a receber aí uma consultoria. E aí, Poliana, você pode fazer uma consultoria gratuita, né, individual aí para essa galera. E uhum. depois, caso a pessoa queira seguir em frente contigo com um trabalho mais profundo, aí você pode fazer um, um, um pacotinho, né? Começar a testar formatos aí para já se botar em, em movimento. Mas nada melhor do que isso. Essa vai ser Não. sua melhor escola... E aí, só seguir os passos lá para ter uma didática melhor de como envelopar isso de uma maneira redonda e tal. Segue o espaço do uhum. Ser Livre, que assim você vai ter muito mais clareza aí de, de cada uma das etapas. Mas nada substitui esse, esses testes iniciais aí, tá bom? Legal. Vou colocar aí, então, o contato. Perfeito. Obrigada. Parabéns aí, Feliana. Vamos que vamos. Então, galera, vou... É... Eu vou fazer 20 minutos de perguntas e respostas é, aberto aí, então já estou vendo o Nicolas, a Sunny, a Dianeia, levantou a mão, quem quiser vai levantando a mão também é, para entrar ali na, na, na ordem. Eu vou responder aqui primeiro algumas perguntas também que rolaram no bate-papo e aí a gente segue aqui com, com a galera aí que está levantando a mão, Tá bom. É, deixa eu ver, que teve pergunta mais em cima. Um, cadê? colocar Alunos 2020, colocar seu e-book para vender na Hotmart seria uma maneira de alavancar seu nome e gerar uma primeira... Ah, isso foi uma sugestão. Beleza. Cadu aqui, mentorias online. Ian, para uma mentoria em grupo com seis encontros de duas horas, qual o valor mínimo, médio e máximo em média? Então sempre vai depender da transformação tá? que você está propondo. É, seis encontros de duas horas. Então pensa o seguinte: é, se você fosse precisar o seu encontro, um encontro desse individual.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 você pode ter um valor menor, se for individual maior. Então, isso pode dar um norte aí, mas depois analisa um pouco dos outros critérios para saber se está se fazendo sentido. É, Lídia, sobre o e-book, ainda não fiz o design, ainda preciso de ajuda. Então, você pode buscar na própria tribo, tem várias pessoas que trabalham com design lá na parte da aldeia. É, deixa eu até mostrar aqui, que aí fica mais fácil para vocês encontrarem. É, aqui na tribo tem essa parte aqui ó da aldeia da tribo vocês clicando aqui é, parcerias e indicações vocês vão ver na explicação tem uma lista tá clicando aqui nessa lista vocês vão ver várias categorias tá vendo comunicação audiovisual por exemplo aqui o André branding então ele pode te ajudar com essa parte mas vocês podem fazer filtros aqui e ver todas as categorias. Então, ó, comunicação audiovisual. Né? Vou limpar tudo, botar aqui. Aí, ó, tem uma galerinha aqui que pode te ajudar. Né? E aí você pode entrar em contato com essa galera aqui pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? É, caso vocês queiram também aparecer aqui, é só seguir o passo a passo, preencher esse formulário, manda uma mensagem para a Lu que aí a gente vai acrescentando vocês na lista também, tá? E aqui vocês vão entender como ler né? essa, essa planilha direitinho, ou vocês podem postar diretamente aqui nessa parte, que, que aí a galera pode ver e você né, pode responder falando ah, eu consigo te ajudar, Lídia, eu faço book e tal. Então aqui você pode encontrar isso tudo, tá? Qualquer dúvida só mandar para a Lu que ela orienta vocês. Ou se não, dá uma olhada no Canva também, canva.com, tá? é uma ferramenta gratuita, tem a parte paga, mas é gratuita já é super, é... tem muita funcionalidade, lá você já pode encontrar alguns templates e escolher um dos templates e colocar o conteúdo lá, já vai te ajudar bastante, tá bom? É... Cadê, cadê? Mais... Nossa, tô muita pergunta, me perdi aqui. Ah, já tem gente ali falando, ó, o aluno de 2020, né? Já entra em contato aí é, com vocês, dentro da tribo, que, que ele pode te ajudar, tá? É, ou troca aí o WhatsApp, né? Vamos achar melhor. Fabiane, ah, deu uma ideia para a Daiane, até a mentoria... De pais com filhos. É, e após você dar um feedback privado com os pais a partir... É, esses comentários eu vou deixar vocês lerem para eu, eu ir direto para as perguntas. Ó, Patrícia perguntou, professor, tem custo para gravar as mentorias pelo Zoom ou outras plataformas? É, o Zoom pago permite você gravar. O gratuito eu estou na dúvida, tá? porque eu sempre tive o pago. É, mas eu acredito que dê. Tá? Se não, o Google Meet... Acredito que também até certo número de, de pessoas na sala tal é, tem a ferramenta gratuita e dá para dá gravar. Em princípio dá, tá? mas dá uma olhada. É, experimenta essas duas, Zoom ou Google Meet. Acredito que são as melhores para esse tipo de acompanhamento que a gente está fazendo aqui. Tá bom? O hum, que mais? Poliano, que legal, galera adorando o projeto Poliano também aí. Estratégia, Leal, ah, Mave, show. Tamo junto. Gostaria muito de uma palavra com o Ian, como conseguir, tá? Então, Alexandre, levanta a mão aí, se der tempo a gente fala, tá? É. Renato, sou barbeiro e gostaria de saber como começar a ter resultados de marketing digital com o meu conhecimento na área. Então, Renato, também levanta a mão que acho que vai ser mais fácil, porque aí eu preciso entender um pouco mais, é uma pergunta muito genérica, muito abrangente, né? então fica mais fácil você me dar um pouco mais de contexto. É... Cadê... Alunos, 2020 coloquei minha mentoria e book no Hotmart, eu divulgo no Instagram, Bio, destaque para a pessoa fazer a compra. Então, provavelmente eu vou falar de, de venda para alguma pergunta que vai rolar aqui, tá? E aí, vou, vou cobrir essa sua parte também, tá? Ellen, que diferença, que diferença em essência uma mentoria em grupo de um curso para grupo com espaço para trocas? Então, é. Vou levar em consideração essa pergunta também, Ellen, para ver se alguém levantou a mão aí traz. se não, eu respondo depois rapidinho. Como fazer parte da tribo? Patrícia, me manda uma mensagem no, lá no direct, arroba que eu te passo o link direitinho, tá? Como faço contato pela Lu? Você provavelmente recebeu, Flávio, uma, um, um contato de onboarding pelo WhatsApp da Lu, tá? Se não, me manda uma mensagem no direct, que eu te passo o contato para ela também, tá bom? É... Então, pode participar da tribo Quintana só no Ser Livre? Se for no Ser Livre da Hotmart, que é 1.0, aí não, tá? Mas no Ser Livre da Edu tem três meses, que é o 2.0, tem três meses de cortesia, tá bom? Então vamos lá. É, Nicolás Amaral, traga para gente essa pergunta, de forma bem rapidinho, objetivo, um minutinho. Beleza, Ian, tudo jóia? Beleza. Na verdade, vocês estão vendo que a Letícia, que está é, aqui no é eu, eu falei assim, cara, eu acho que não é mais, vai com aqueles nomes, né, que vai para homem mulher, Vai. Tal, tal, hoje, hoje em dia a gente tem de tudo, mas na verdade é que o Nicolas é meu marido. E a gente está construindo uma empresa juntos, chamada Canina Soluções, com mais dois colegas, no ramo de comportamento e adestramento de cães. Eu sou veterinária, ele é zootecnista, e a gente viveu uma experiência aí, no início da pandemia, com um assalto à mão armada, onde levaram o um carro, nossos filhos estavam lá, isso foi muito traumático, e a gente discutiu muito sobre a questão de ter um cão de guarda, um animal que nos proteja, e discutimos, fomos em cima disso, é um assunto para mais de um minuto, mas eu vou encurtar aqui. E nessa conversa a gente é, buscou um, um, um membro novo para a família, que é a nossa cadela, a Baia, e ela é um cão de guarda, e nisso a gente se apaixonou ainda mais pela questão do adestramento, e nessa a gente já está com seis cachorros diferentes, entre adotados, reabilitados, é, aqueles que a gente sempre teve, e o Nicolas, principalmente, ele está se especializando muito em adestramento, e a gente percebeu que essa é uma carência que as pessoas hoje têm, eu acredito que muitos dos colegas aqui hoje na mentoria é, têm um animal de estimação, podem enfrentar um problema que ele tem medo de fogos, vai existir lugar errado. Ah, do meus móveis. Isso é muito comum e existem técnicas e formas da gente trabalhar os animais para que eles não sejam só um fardo, né, um bichinho que eu acho bonitinho e tiro foto e posto, mas um companheiro mesmo, que possa ir com você para os lugares e te prevenir de situações como a gente passou. Não precisa ser um cão de guarda né, que vai morder alguém, mas o próprio fato de você ter um animal ao seu lado, diversas situações ele promove uma segurança, né? Um apoio psicológico. Então, o cão de função que é o cachorro que a gente tem priorizado ele é um animal muito interessante. E aí a gente falou: bom, comportamento e adestramento é um nicho que tem crescido e a gente tem know-how para poder trabalhar com isso. Então, a empresa está super começando, a gente está construindo o nosso material, a gente quer trabalhar mentorias, eu já vi que esse é o caminho que você fizerem e a gente está tá engajado nisso. Nas perguntas da galera, eu já tomei várias notas aqui de coisas que eu vou discutir com a equipe. E a minha pergunta para você é, no estágio que a nossa empresa está, de planejamento, o que, que você atacaria primeiro? É isso. Perfeito. Parabéns aí, porque... A história é linda e conecto muito, porque meu pai era veterinário, já tive 17 cachorros ao mesmo tempo. Na minha vida toda eu tive cachorro, mas nunca adestrei, nunca consegui. Eles nos adestraram, né? O meu último aqui, o Raul, então, me adestrou perfeitamente. né? Tudo que ele pede a gente faz, então é... foi o contrário. né? Eu, eu vejo muito essa dor mesmo. Mas, é, vamos lá, foco inicial é, para a empresa, nesse primeiro momento, é, vocês estão no momento de planejamento. né Foco, acima de tudo, pode esquecer todo o resto, você tem que focar em apenas uma coisa, que é vender. Você precisa validar que o mercado precisa do que vocês estão oferecendo, porque ao você vender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 É, trabalhando esse tipo de transformação. E essa diferenciação só vai vir a partir do momento que você, entregando, vocês vão entender o que, que é aquela coisa única, seja na forma de vocês entregarem, seja na história de vocês, seja na, na forma como vocês lidam é, com, com o método né, de, de adestramento. Né? De repente, você falou muito da coisa da proteção, né? de repente é um nicho dentro do adestramento aí onde você vai ajudar né, pessoas que se sentem mais inseguras de repente pessoas que moram sozinhas a ter um companheiro que vai ser o melhor amigo mas também vai protegê-la né então esse pode ser um nicho interessante o seu grande é, desafio vai ser encontrar esse ângulo de ataque único para diferenciar do mercado isso só vai acontecer quando você começar a criar situações oportunidades de venda porque o grande risco para muitas pessoas, que acredito que é o caso aqui também, e muitas pessoas que ainda estão trabalhando na CLT, ou trabalhando numa empresa, ou num cargo né, de funcionalismo público, o que for, é que a gente tem uma mentalidade muito do planejamento. E aí, o que, que acontece no início de uma empresa? Faz um PowerPoint maravilhoso, pega a planilha do Excel, bota números, os números contam a história maravilhosa, né? você... Essa fase do planejamento é muito gostosa, né? porque todo mundo vai ficar milionário no primeiro ano, crescimento de 30% por mês, aquelas coisas todas né, que a gente coloca e a planilha conta a história que a gente quer contar. E aí vem o mercado e... Pau! Na cara, em três meses não consigo fazer uma venda, aquele crescimento de 30% já é prejuízo, estou devendo aqui design... Tô... E aí começa né, o mercado ensinar. Então, o quanto antes... Com menos investimento de tempo, energia e dinheiro você realizar suas vendas, você vai ter uma curva de aprendizado muito rápido e vai no formato do MVP. Qual é o mínimo, o produto mínimo viável que você pode criar para já testar isso? É a mentoria. Você não precisa ter nada criado, só precisa ter a ideia dos passos que precisam ser realizados. E aí você vai ver que, pô, mentoria online, dá para fazer? Porra, o cachorro vai ter que estar do lado da pessoa, não vai estar, tá, vai ser só. É, teórico, será que consigo fazer presencial, meu cachorro tem que estar do lado para mostrar, e a câmera não funciona, nossa, vou ter que comprar uma webcam agora, e aí você vai aprendendo fazendo, porque é, sem, sem passar os perrengues iniciais, é, a gente só fica no mundo da, das histórias maravilhosas do planejamento. Então, sai do planejamento. Essa é a coisa que eu... assim O mínimo de planejamento. Né? Para vocês terem uma ideia, tipo assim, fiz um planejamento... Eu, eu trabalhar na L'Oréal, né? Para quem não conhece minha, minha história, então multinacional, é planejamento. Você, eu era o maior estratégico fazedor de PowerPoint do universo, né? Minha vida era fazer PowerPoint, slide, slide, slide, vender ideias internamente, tal. Fui diretor de marketing, de comunicação, né? Durante muitos anos e, e e era um grande planejador. E eu investia muita energia no planejamento, porque Faz parte da dinâmica das multinacionais, né, de grandes empresas. Aí, agora, o meu planejamento é abrir um bloco de notas, bullet point, tá, que isso daqui, ideia, 15 minutos da reunião, planejamos, vamos, vamos fazer, vamos executar. E aí, a gente começa a elaborar um pouco mais o planejamento, uma visão anual, de crescimento, de tudo. E aí, eu fizemos nosso planejamento financeiro do ano em dezembro. É... Primeiro mês.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 te ajudou a ter algumas conclusões, mas quanto mais lean, né? quanto mais simples for o seu planejamento, melhor para te ajudar na execução. Então, vai vender isso daí e compartilha para a gente assim que tiver a primeira venda. E mesma coisa, quem tiver problema com cachorro, quiser ajuda, seja para ter um pastor alemão daqueles filmes de sessão da tarde, que a gente sempre via de policial, né, o cachorro fazia tudo, tal, manda uma mensagem aí para a Letícia. Letícia, manda o seu arroba aí no bate-papo também, é, fala qual é a melhor forma da galera entrar em contato contigo e vai vender isso daí, sai do planejamento, tá bom? Sensacional, Ian, aqui e planilha é um negócio difícil de desvincular depois que você se apaixona pelo trem, né? Então a gente é... vai fazer uma força aqui e eu acredito, é só essas da empolgação que eu acho que a gente vai ganhar um milhão rapidinho e vou ficar empolgadona, mas vai dar certo eu vou colocar aqui o meu arroba e, e agarrar no curso porque eu tô vendo que aqui tá o caminho valeu Valeu. Obrigado, Notícia. Parabéns aí, hein? Então, vamos lá. Temos mais 20 minutinhos. Não vamos conseguir falar com todo mundo, tá? Não se preocupem. Bote suas dúvidas lá no Ser Livre, nas perguntas. Para quem está na tribo, também pode botar na tribo. Pode me marcar, se quiser. E a gente vai respondendo, tá? Teremos... É, mais oportunidades para a galera da tribo né, de, de mentorias como essa e do ser livre, a gente faz né, a cada um mês e meio, mais ou menos mas vou tentar né, tirar o máximo de dúvidas aqui então vai lá, Sani, pode seguir também de maneira bem objetiva, para eu ter mais tempo para te ajudar só não estamos te ouvindo ainda só tira do mundo, por favor Agora sim. Ian, Bom. obrigada por tudo, o curso está sendo maravilhoso. O, é minha, o meu caso é o seguinte, eu tenho um curso de ombro, eu sou fisioterapeuta, Bom. e quando eu comecei a trabalhar, eu vi que todas as articulações melhoravam muito e o ombro não melhorava nada. E esse cenário se estende há 30 anos e agora eu desenvolvi uma técnica, já desde meus, sei lá, faz 25 anos que eu trabalho com essa técnica, que eu desenvolvi, e já fiz o mestrado, e já fiz artigos, e já dou o curso presencial há 20 anos, agora eu já dei semipresencial, e agora eu estou filmando ele para fazer escalonável agora, para fazer escalonado. Agora, fazer escalonado. E, e ele vai ser é, gravado mês que vem, o primeiro piloto, e vai ser até, assim, traduzido em sete línguas, então eu tenho a equipe da filmagem, eu tenho a equipe da web, mas eu ainda não tenho um contrato com eles, o que, e então eu tô nessa fase do contrato, de como eu vou amarrar isso, para as porcentagens, entendeu? E a parte tecnológica, a parte de conhecimento científico é de alto nível, não tenho nenhuma preocupação, a gente faz um tratamento para um atleta, é, diminui 90% do tempo de tratamento, é um espetáculo. Então, assim, a qualidade do curso, tudo, tudo, já vem 20 anos sendo resolvida, tá tudo bem. A minha pergunta é, olha, a parte, é, eu acho que não cabe a você, mas como esse pessoal aí do grupo tá todo mundo cheio de ideias, por exemplo, se eu quisesse uma mentoria para saber, a equipe de filmagem pediu 3,5%. Quando eu fiz a conta que o Hotmart ia me pedir 10%, o governo ia me pedir 6% no imposto e que eu ia cobrar tanto e que pagando, pagando, pagando eu ia ficar com 50%, esses 3,5% do bruto passava a ser uns 30%, 25%. Então, uma mentoria para essa parte assim, organizacional é, não é uma mentoria digital, né? não é com você mas se tiver alguém da equipe que queira trabalhar com isso online, eu quero ser a primeira cliente aí da mentoria de algum aluno seu aí que queira trabalhar com essa área. Daí, fora isso, eu fiquei com a divulgação, tipo, a venda está comigo, e, e aí eu pensei, vamos lá, online, tipo a venda, Google, é, anúncio no Google, depois Instagram, Facebook, YouTube, que eu tenho canal, fazer uma página, tudo isso dá para ser feito, entendeu? Aí eu pensei, fazer o primeiro piloto, até a gente amadurecer, igual você fala, a comunicação, ver o que precisa ser mudado, e pega o feedback, eu pensei, fazer só no Brasil primeiro, então, os primeiros vídeos, as primeiras vendas, ajustar aqui, depois que fica bom, aí eu faço, traduzo nas outras línguas e expando o meu mercado. Perfeito. Até bom que vamos falar mesmo ali. Daí eu vi uma vez num curso uma ferramenta assim. Então eu pensei, tá, tudo bem, eu faço minha divulgação com um, um aulão, uma, é, uma chamada, posso deixar uma parte do curso livre para a pessoa assistir gratuito e depois dali para frente ela tem que pagar, posso usar técnicas assim. Mas é, eu vi uma vez uma pessoa que usou uma técnica e eu queria saber se você sabe dessa ferramenta. Ele convidava a gente para um aulão de fisioterapia, é, e daí ele dizia assim, é, se você conhecer mais pessoas que têm interesse, convide outros amigos fisioterapeutas pelo Insta, pelo, pelo WhatsApp. E aí a gente tinha, clicava lá e chamava todos os amigos pelo WhatsApp. Você conhece isso? Sim, é, Porque é uma Porque daí forma... o próprio aluno ajuda na divulgação, de trazer mais gente, entendeu? Sim, amplia muito, é eu mesmo fui uma que, eu fui uma lá que cliquei, chamei 20, 30 amigos fisioterapeutas para aquela, aquela live aula. que o cara ia fazer, porque certo, ele me é. deu essa ferramenta do o, é, clique aqui convide seus amigos que você mais gosta ou que você acha que tem Sim. interesse, você sabe isso? Sim, então vamos lá, por parte, foram muitas perguntas, é só para tentar é, dar um pouco mais de direcionamento aqui. Tá, é, não, é sobre... mais assim, a ferramenta e essa, e essa mentoria que eu preciso de organizar a parte de contrato, assim, das porcentagens. Tá, é, eu posso ajudar sim, tá, com essa parte, porque eu, eu tenho experiência com isso, então me manda depois uma mensagem. Eu posso mensagem... fazer uma mentoria particular com você depois, isso, se você puder me ajudar, sugerir, tá ótimo. como tá, tá... Não, não é o foco do ser livre, aí eu posso fazer de maneira customizada para você, personalizada, me manda um direct lá no lá no Instagram, né, no Ian tá. Borges que aí a gente resolve. Mas já vou te adiantar um pouquinho, tá? tá. 3% para a equipe de vídeo, esquece. Não faça isso. É, tá. é muito, não é? Não, é de jeito nenhum. Equipe de vídeo é a coisa mais simples do mundo. Você vai contratar pontualmente, acabou. Você não tem que ter relação de, de porcentagem nenhuma com equipe de vídeo, tá? Então, você pode pausar essa a equipe... relação, como tá? Essa equipe, eles já filmam para mim, para o meu canal de YouTube, há muitos anos, e eles iriam fazer também a tradução em línguas. Tá, esquece tradução em línguas também, agora, tá? Porque tá. você vai ter muito trabalho que você nem faz ideia, só para vender para o Brasil, e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar talvez alguns meses ou pelo menos anos só desenvolvendo esse negócio para o Brasil, porque tem muita coisa que você pode... Fazer e vai fazer principalmente porque a parte de vendas está com você. Então, tá. assim, a parte mais. É, o, qual é o coração de um negócio online? É, as vendas. Produto, mas acima de tudo, as vendas. Tá? Tá. Toda essa parte de, de é, botar na Hotmart, é, gravação de vídeo, edição de vídeo, design, isso tudo é, é complementar é, é, de assistência. E você vai, não tem que dar porcentagem. Se você tiver que dar porcentagem para alguém, é para um gestor de tráfego. Esse sim, vai valer a pena você, você ter uma parceria mais de... É, porque você é expert, você é especialista, você vai dominar o assunto, você além do, do curso, se você quiser fazer algo a mais, vai ser conteúdo. Mas a, a, a expertise de tráfego é algo completamente diferente do que você fez até hoje, e é para você pode aprender por e Para especialista, também. né? Mas não acho que, que é a sua vibe, né? E, porque é algo que vai demandar muito estudo para você dominar bem, ao ponto de conseguir escalar e trazer uma, uma, uma rentabilidade muito boa para o seu negócio, tá? E aí todas tá. essas ferramentas de WhatsApp para você divulgar para mais pessoas, só isso... É uma pontinha do iceberg e tem várias outras ferramentas também que a gente pode ir falando e, e te orientando para ter. Mas é, é importante montar o, a estratégia, né? a visão global do que, que você vai fazer como estratégia de vendas. E aí eu acho que o Nomi né, vai funcionar perfeitamente para você. E dentro do Nomi tem três grandes ciclos. O ciclo para você validar isso antes de, de já sair com uma superprodução, a lá Netflix e tal. Já está super validado no presencial há 20 anos, perfeito, isso está lindo. Agora, você precisa validar a transição para o online, que você falou que já fez um híbrido e tal, então é legal fazer uma mini validação antes de sair com a superprodução no online, para que você tenha certeza de que as pessoas no online, no perfil que você está buscando estão comprando através desse valor, da precificação, da comunicação tal, validou isso, aí sim você vai para a segunda fase de automatizar mais esse funil de vendas, que é o ciclo 2, e aí depois você vai para o ciclo 3, que é a liberdade total, onde você vai ter um funil mais é, 100% automatizado, que vai te gerar vendas diárias. Tá? Mas isso é uma construção e cada uma dessas etapas exige uma série de validações e, e habilidades que, que ajudem a chegar lá, sendo que essa fase de, de produção de vídeo, de tudo que você falou, deveria ser uma das últimas fases. Então, cuidado só para não começar nesse momento agora com isso, porque talvez você descubra no meio do caminho que, na verdade, vai precisar a didática ela é, ela é um pouco diferente do que você já tem validado no presencial, para o ambiente 100% online, e aí você vai ter que fazer algumas modificações. Por isso, começa validando de maneira mais simples, investindo menos, né, de maneira mais é, rápida, e aí, a partir daí, você vai criar um curso qualidade Netflix daqui a pouco, maravilhoso, com a super produção mas aí você investe pontualmente numa produção dessa, inclusive com eles, tá? Não tem problema se você confia neles, tem um trabalho legal, tal. Mas aí vai falar, ó, eu vou pagar 3 mil reais para vocês aqui fazer isso e acabou. Não vai ser porcentagem. Tá, beleza. beleza. Então o resto eu pego com você. Quem faz gestão de tráfego? Aquelas que gerem tráfego, né? E aí na, você lá faz na própria... de Tráfego. Para ti, não, a gente, eu faço para mim, né? Não, eu, eu, nem eu faço, é né? o meu sócio que faz. Então, lá na tribo tem uma série de pessoas que oferecem gestão de tráfego. E aí você vai poder também encontrar por lá. E aí eu vou te ajudar tá. a recrutar alguém dessa forma. Ah, legal. Então tá, então depois eu vou te mandar um direct para a gente marcar uma particular. Segue Perfeito. em frente agora para acudir os outros. Muito obrigada. Valeu, Até Sânia. A... Valeu. Beijo. Então, Beijo. Vai lá, Janéia. Vamos seguir contigo. Então, traz aí para gente, de forma bem objetiva também, seu projeto e como que eu posso te ajudar. Boa noite, Namastê. Para mim é uma grande oportunidade aqui. Eu entrei na turma do Ser Livre é, pela Hotmart em junho. Aí eu comecei a assistir o curso e em julho é, a minha mãe se apresentou com Alzheimer. Eu tive que dar uma volta de... 1.060, nem é 360 na minha vida, parei com tudo, né? E agora, em janeiro, me estabilizei e estou voltando aqui. Então, eu tô bem perdida a cair aqui, porque apareceu o e-mail e era para ser. Namastê, graças a Deus. Não. Bom, eu, eu sou arte educadora há 26 anos. Eu sou apaixonada por arte e educação. Eu sei que eu transformo a vida dos meus adolescentes, que é o público que eu amo de paixão. Tá? através da arte dentro da escola, só que eu não acredito mais na escola como ela está. Faz muitos anos que eu não acredito no sistema escolar institucionalizado como ele funciona. tá Então, eu sou um vírus é, que vai todo tempo quebrando as barreiras dentro das escolas. É, eu trabalho em escolas particulares. Tá? com arte e educação e o meu sonho sempre foi transformar a vida das pessoas através da arte e educação Porque a gente não vive sem arte nada que a gente faz na vida é sem arte tá então a arte ela tá nos gestos que a gente faz no cenário na roupa na maquiagem ela tá em tudo né a gente respira arte o tempo todo e é isso que eu faço meus alunos perceberem né e eu tenho mais audiência e atenção na escola que o professor de matemática dentro das aulas de arte que elas são ela tem uma perspectiva cósmica assim de aprendizagem porque eu não eu não pego a arte como um elemento único né de conhecimento mas ela ela, ela se apresenta em tudo bom aí o que que eu pensei na minha realidade aqui né, eu moro em Santana do Livramento Rio Grande do Sul fronteira com o Uruguai na minha realidade, do Estado, eu já trabalhei na, na Coordenadoria Regional de Educação, Tá? É, a maioria da, das aulas de arte não são dadas por professores formados em arte. A formação em arte é muito difícil, tá? principalmente nas cidades do interior. Então, é difícil as pessoas acharem que podem viver de arte. Bom... E como eu quero quebrar as barreiras, não quero mais estar dentro da escola, não acredito mais na escola. Eu criei a minha própria escola de artes, né? Que eu tenho ela presencial, assim, até por causa da pandemia parou, mas agora estou recomeçando. Mas a ah, eu, eu eu eu queria entrar para o mundo digital para fazer outras coisas e tudo mais. Aí eu fiz uma caralhada de curso, tá? É, nada me satisfez, mas o teu discurso realmente me conquistou, tá? Certo? a tua promessa me acertou no coração, digamos assim, tá, e aí eu comecei achando bárbara aquilo, e que eu aplicava nos meus alunos em aula, era uma coisa que eu já estava assim dentro, e aí eu fui indo, né, e aí o que, que eu fiz? Eu tenho um e-book pronto, tá, sobre desenvolvimento artístico é, infantil, tá, eu coloquei todo o conhecimento que eu tenho sobre como desenvolver uma criança e como ela se desenvolve artisticamente em um e-book, Coloquei na Hotmart. Tá? Transformei esse e-book num curso. Coloquei na Hotmart. Tá? Promovi uh, um evento na Hotmart para o Enem, baseado em arte, porque cai tá arte no Enem. Então, eu tenho assim, um monte de produto para comprar o Esses são três, assim, que eu posso te dizer. Mas a minha vontade era de dar mentoria para esse professor que trabalha com arte, que não está na... É, é que não tem formação e estraga a arte dentro da escola, porque aí todo mundo acha que arte é sub-matéria, tá? E eu queria fazer palestras em escolas, eu queria fazer palestra online, palestra ao vivo, eu queria viajar muito, eu queria fazer mentoria com esses professores e até com arte educadores que estão desatualizados, certo? Esse é o meu sonho, que não é pequeno, é grande, está cheio aí, né? uma rede, uma rama, sei lá o que ele é. Mas ele é isso aí, tá? E, bom, o que que acontece? Tudo que eu fiz, nada vendeu. Tá? Meu problema é vender. Certo? Ah, fiz vários cursos, tentei ah, tentei a fórmula de lançamento, não aquela do Eric, uma do outro cara aí, que tinha que ter um blog, tinha que botar o... Mas eu não entendo nada de tráfico, é, tinha que colocar, não é o, pix, é o pixel. E aí as pessoas iam achar, não sei o quê, não funcionou nada tá? Fiz aquela fórmula, fiz aquele lançamento de três lives e depois vender, aí não sei vender, não me animo a dizer aqui na cara quanto é que vale meu trabalho, tá? Tenho medo de dizer o meu valor. E, bom, bueno, pra encurtar a história, assim, ó, é... tô com dificuldade de estratégia para vender as coisas. Meus preços são baratos porque são pessoas que eu quero vender, eu só não dou de graça porque eu preciso de dinheiro, porque eu acho que é as pessoas tinham que entender de arte no mundo, né? então assim, ó, são preços bem baixos. O meu e-book é imenso. Ah, eu fiz uma apostila sobre cores na história da arte para te aprender história da arte através das cores o significado das cores. Fiz um alfabeto das cores para os professores de séries iniciais. Tudo isso é produto, tá? Tá na Hotmart lá e eu não vendo nada. E aí, seu desafio agora é aprender a vender? É. Beleza. Sabe, assim, ó, eu não sei se tem alguma estratégia. Então, o, o nome né? Me, me chama a atenção porque eu, e o ser livre, porque eu acho que tem um jeito de eu vender isso, entendeu? Beleza. Onde é que eu estou errando? Essa, esse é o meu maior favor. Eu acho agora ouvir falar que é porque eu não sei tráfego, não sei nada de tráfego. Eu acho que eu não bom. sei mandar os anúncios. Eu investi em anúncios. Tá Vamos então, falar mas... sobre isso daí. Vamos falar sobre isso daí, porque já vou te dizer dois possíveis... Erros, tá? Não erros, vamos lá. Dois. Eu acho que você está tá utilizando uma, uma famosa estratégia hoje, que muitas pessoas usam e acabam se frustrando, que é a estratégia do marketing de esperança. Que vai lá, cria um produto incrível, bota na Hotmart, cria e-book, cria curso, cria mentoria, cria, cria... No final, você é uma artista, uma grande criadora, senta e espera que venda. E aí é o marketing de esperança. Fica lá, tomara que venda hoje, tomara que venda hoje, tomara que venda hoje e não vende, porque não vai vender. Porque você não está fazendo estratégias de venda. Você tentou, é. né? É, um tráfego, a fórmula de um fulano tal, que era complicado tal. Então, você é, abandona tudo isso que é complicado que é complexo, e você já tentou e não funcionou, e agora você tem que tentar coisas diferentes. Mas você, que, você tem que vender. E agora vamos falar um pouquinho da venda, porque você é apaixonada pelo que você faz, você tem um projeto lindo, tem um propósito lindo, existe um, um, uma força muito forte de servir né, por detrás, tem um propósito muito claro, então você já tem todos os ingredientes que ele precisa para ven vender.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 possivelmente na vida desses professores também, que você vai ajudá-los a se tornarem melhores educadores e dessa forma, como a corrente do bem, né? você vai conseguir impactar ainda mais pessoas impactando esses educadores. Então, você é digna de receber por isso, e receber muito, e não receber o mínimo, mas receber o que você merece. Tá? Então, tem que ter um trabalho interno para você fazer as pazes, Entender quais são as crenças que estão te limitando, te impedindo de ficar mais à vontade com o ato de vender e começar a vender da maneira mais simplificada possível. E aí, reassiste tudo que a gente falou aqui. Não sei que horas você entrou, mas todas as conversas que a gente teve funcionam para você, que são técnicas mais simples para você começar a vender para a sua rede de contatos, seja através do WhatsApp, se você já tem um Instagram e fala sobre artes no Instagram, você também pode usar o Instagram para postar conteúdo apenas de forma a chamar pessoas para o seu direct para você oferecer uma sessão gratuita, experimental, artística, para a pessoa entender como é que a arte, assim, pode mudar a vida dela. Eu, eu tenho o Insta, tá? eu tentei vender, eu tentei to, é, é, não sei se é, é a minha, meu copyright, que não é bom... <risos> Tá? Mas eu tentei vender é, pelo WhatsApp, eu fiz grupos, tá? eu não paro de postar minhas coisas, tá? eu fiz o link tri bonitinho, está ali, está com acesso direto, tá? é, e, mas eu concordo contigo, assim, que eu acho que é, tem, tem essa, é só, só para deixar claro assim, que não é só marketing da esperança, tá? eu tô toda hora em, pesando com as pessoas com os meus produtos. Sim, mas eu quero saber, quantas pessoas nesse último mês você entrou no Zoom conversando com ela, explicando, mostrando o que você tinha para oferecer? Não, é, como eu te disse, né? É de, realmente eu parei com tudo de, de julho para cá, né, porque tive que reestruturar a minha vida em função da minha mãe, né, mas aí eu eu fiz uma live para reapresentar o espaço que eu remodelei agora aqui, por causa da pandemia tá o espaço físico da minha escola de artes eu fiz uma live só no Instagram tá ah, mas dos mas... produtos eu não trabalhei mais eles estão realmente de julho para cá eles estão parados mas não não não 2020... não, é, não é em relação a produto nada disso os produtos são lindos eu não tenho dúvida nenhuma é, e eu não estou falando de produção de conteúdo tá porque você posta direto tal e essa é outra é outra ilusão que às vezes a gente cria de que eu estou postando conteúdo todo dia, eu estou trabalhando muito no meu projeto, mas postar conteúdo não é vender. Então, vou refazer a pergunta. Quantas vezes você teve contato no direct num a um, ou entrou numa, numa videochamada, ou numa ligação, ou pelo WhatsApp num a um, para vender o seu produto? Não é postar, não é fazer live, nada disso. Uh, a última vez que eu fiz isso foi em março de 2020. Entendeu? Então, por isso que não está rolando venda. Agora, o que eu vou pedir para você focar toda a sua energia nessas próximas semanas, nesses próximos dias? Fazer vendas no um a um. Não faz live para tentar convencer um monte de gente. Você vai ter um cuidado artesanal de entrar em contato com pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas pela sua solução e você vai gerar o máximo de valor para aquela pessoa naquele momento e chamá-la para uma demonstração ao vivo no Zoom. Ó, eu estou oferecendo aqui essa semana cinco sessões experimentais gratuitas, artísticas, para entender como que a arte pode te ajudar a conquistar tal coisa. E aí Você tem que ter esse tal coisa bem, bem claro. Né? Quanto mais espe específico e tangível for, melhor. E você vai... No final de cada postagem sua que você fizer no Instagram, fala: ó, e a arte pode te ajudar dessa forma. Se você quiser uma sessão experimental gratuita, de 30 minutos, uma hora, o que for, me manda o direct. Você está proibida de postar qualquer coisa que no final não tenha essa chamada para ação. Se não conseguir, falar, não posta, não gasta a sua energia, mas fala, pô, essa postagem aqui eu consigo fazer essa chamada no final. Aí você posta, tá? Você só pode postar dessa forma, beleza? Outra coisa, você vai abrir seu WhatsApp, depois desse call, da, da, a gente vai finalizar agora, você vai ver 20 nomes de, de, 20 nomes de professores, de educadores, de arte tal, que você acredita que possa ajudar com a sua mentoria, com a sua solução. E aí você vai mandar uma mensagenzinha para cada um deles, né, explicando mais ou menos que você está oferecendo também uma sessão experimental gratuita, porque você viu que dentro da sua experiência que estava tendo tal problema com muitos professores, muitos professores entraram em contato contigo pedindo ajuda. Você está formulando agora uma mentorinha em grupo tal e gostaria pensou nela, acha que tal tá, que vai gerar valor para ela tal e pensou se gostaria de fazer uma demonstração gratuita de meia hora ou uma hora tal para explicar mais detalhe e vai mandar mensagem para essa galera. Então seu foco agora vai ser no um a um ir conversando, mandando áudio, entrando numa videoconferência, demonstrando, e no final falar, ó, isso daqui foi meu presente para você, mas se você quiser aprofundar mais do que a gente viu aqui em uma hora, eu tenho um programa mais completo, que custa tanto. Tá afim de seguir em frente? tal. Tá? Se você ficar travado de falar o preço, ali no final, você fala, ó, vou te mandar todos os detalhes agora pelo WhatsApp e me responde até o final do dia, ou até amanhã, 10 horas da manhã, porque tem uma galera que eu tô conversando, então... Eu só vou fazer isso para os X primeiros. né? Ou né? Aí você sempre é ética. Né? E aí você vai e eu te prometo que depois de um mês você fazendo isso todos os dias com algumas pessoas, você já vai realizar suas primeiras vendas. Não tem como não realizar, tá? porque você domina muito o que você tem para oferecer e você vai refinando em função de cada conversa dessa. Começou a conversa de um jeito que a pessoa não respondeu? Troca o jeito que você começou com o próximo. Foi, deu certo, tal. Chegou, vendeu, repete para o próximo. Não deu certo, muda. Porque insanidade, aquela famosa frase, é a gente esperar os mesmos resultados, né? resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se desde 2020 você está fazendo o mesmo estilo de venda e não está vendendo, está na hora de mudar radicalmente. E aí, testa isso que eu falei. Vai seguindo passo a passo do Ser Livre, que vai te dar muitas indicações de como estruturar esse essa fala no WhatsApp, como que você vai identificar essas pessoas pelo WhatsApp, como que você vai melhorar o seu copyright. O que é o copyright? É você explicar de maneira clara, simples, o que você tem para oferecer, a pessoa entender, porque as pessoas só compram o que elas entendem. Então, dá uma olhada lá né, em como você envelopar isso através de uma frase, de uma promessa clara, simples, e vai testando, vai na ativa, tentando vender, vender, vender, foco que nem a gente ia para a Letícia, agora é o foco total vendas, porque a partir da primeira venda, você vai ver, caramba, agora eu estou entendendo que as pessoas pagam por arte também. Agora eu estou vendo que porra, isso realmente ajuda professores a se tornarem melhores educadores. Você já tem uma série de validações com seus adolescentes. Entre em contato com 10 dos seus melhores alunos e pede para eles mandarem um áudio, um vídeo, falando como que foi transformador para para ele né, ter passado pela, pela pelas suas aulas começa a ter material de outras pessoas falando bem de você. Você posta isso também o um videozinho do seu aluno falando pô foi melhor a melhor aula tá aqui tá aí no final você bota se você também tá afim de aprender manda mensagem no direct para mim. Você agora só vai falar com as pessoas por direct porque lá você vai ter uma humanização maior maior uma maior oportunidade para entender quais são as objeções as dores que a galera está vivenciando para você ir melhorando esse funil de vendas. Mas foca no ciclo 1 um dos nomes lá no Ser Livre, vê quantas vezes precisar as aulas ali, faça os exercícios para te ajudar a organizar bem as ideias e vai para a venda, porque você tem um produto lindo. Né? Eu concordo com você que tudo é arte, as pessoas precisam de mais arte, as pessoas precisam entender mais sobre arte, precisam abraçar mais a arte, trazer mais arte para a vida delas porque está tá faltando mesmo. A gente está passando muito tempo vendo gatinho e, e, e bobagem no, no Instagram e deixando de, de trazer arte para a vida. Então, é um caminho aí que vai facilitar a sua vida. Tá bom? Bom, tá. Gratidão. Obrigada. Estou tentando ler aqui, prestar atenção no Ian, o que vocês estão me dizendo. Agora eu vou dar uma olhada ali no chat. Muito obrigada, gente. Tá? Valeu. E atualiza fazer... a gente aí no sucesso, tá? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter muito sucesso. Ah, vou deixar o meu Insta aí no, nos comentários também, ali, tá? Deixa, deixa o Insta aqui, se alguém se identificou também e precisar de ajuda aí com arte, é, manda uma mensagem para a que ela vai conseguir orientá-la aí melhor, tá bom? Então, galerita, passamos aqui 11 minutinhos... Cadu, meu rei, vou, vou deixar para a próxima oportunidade aí, tá? A gente já respondi ali um pouquinho, mas só para ser justa aí com, com a galera com o tempo, mas teremos muitas novas oportunidades. Galera, quero agradecer a presença de todos, né? parabéns aí pelo projeto que todo mundo está tocando, são projetos todos vocês trazendo aqui muito propósito, muito difícil ver alguém falar, ah, eu quero, me fala aí a técnica para ganhar muito dinheiro, quero ganhar muito dinheiro muito rápido, tal. Não, não rola isso, né, nossa a tribo, a gente tem aqui uma visão muito linda de, de fazer o bem, né, de de ser fator de soma na vida de outras pessoas. Então, a internet, esses projetos, esses negócios online minimalistas são uma forma da gente fomentar, capitalizar isso e não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, não precisa ser aprisionante, né?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 mais força a gente vai ter e firmeza para seguir em frente nesses momentos aí de dúvida, tá? Então conta comigo, conta com toda essa tribo linda aqui, conta com a Lu, pé amigo, aí, para tirar qualquer dúvida ao longo da jornada. E espero que a gente conquiste juntos aí todos esses projetos, tá? Se vocês precisarem de ajudas individuais, né? Como eu não divulgo muito isso, mas aqui como a gente está num grupo mais seguro. É, eu posso falar para vocês, mas eu faço pontualmente mentorias individuais, que aí é 100% personalizado, então se vocês precisarem, né, é óbvio, tem um, um investimento extra, né? vocês me mandam uma mensagem no direct, que aí eu respondo todo mundo, a gente pode, eu só tendo duas pessoas por semana, então a agenda fica um pouquinho lotada, mas a gente sempre, eu sempre abro espaço, principalmente para quem é do ser livre e da tribo, né? eu, eu valorizo muito essa... Essa nossa, essa nossa jornada aqui juntos. Semana que vem também vai ter um workshop onde eu vou revelar uma ferramenta inédita, que é uma ferramenta que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos anos para facilitar ainda mais a galera que está travada aí na primeira venda. Então vai ser um Canva que eu depois vou pedir a ajuda de vocês para dar o melhor nome para esse Canvas, né? que é... estou chamando de Minimal Canvas ou Simple Canvas, estou vendo aí, mas é basicamente para ajudar... A galera a fazer a primeira venda. Então, tudo que vocês precisam já está no Ser Livre, tá? Então, não se preocupe que você já tem acesso a tudo, mas essa ferramenta aí vai ser uma ferramenta inédita que eu vou trazer no workshop de três horas, que vai custar R$29,00 só para vocês se comprometerem a aparecer ao vivo, tá? Porque muitas pessoas né, nesses eventos aí acabam né, falando, ah, não vou fazer, vou fazer e tal, então vai ter essa taxa, mas se no final você achar que não valeu a pena, não gostou, só pedir o reembolso e a gente vai devolver na hora também, tá? Então vai rolar na quinta-feira, é, depois eu vou passar o... É, eu vou, vocês vão ver aí, eu vou começar a comunicar nas redes sociais, mas quem quiser também o link me manda um, um direct, aliás, deixa eu catar aqui o link, já, já boto para vocês, vocês podem dar uma uma olhada Canvas. Venda, é, cadê? Ah, é aqui ó é um para vocês vou botar um negócio aqui criou, assim, ó tá, meu negócio. esse primeira venda aí vai ser essa ferramenta aqui que eu vou Nossa, mostrar para vocês ó esse Canva, aqui proposta produto vendas toma então esse Canvas, né vai ser bem legal Aqui nesse vídeo explica um pouquinho melhor como vai funcionar, tá? Então, não obrigado, mas para quem quiser entender um pouquinho melhor, vai ser uma oportunidade legal aí para a gente passar ainda mais tempo e de ser um, um, um extra aí no, no que a gente já vem é, abordando nos programas, tá bom? É, Quinta-feira que vem, sete horas da noite, tá? É. That's it, meu Instagram, todo mundo conhece, Yantebos, né? Para quem quiser mais informações aí também, é só mandar um direct lá que eu vou respondendo aí ao longo do dia. Tá bom? É... Cadu falou que ia mandar uma mensagem final, é isso? Isso! Vai lá, amigo. A mensagem final é que eu te amo, Ian, de verdade, eu não só gosto de você, a minha vida se resume em antes de Ian e depois de Ian, confie nesse cara. Se a gente está... tivesse conhecido no Tinder aí pela Poliana, de repente a gente estava até junto, né? Pois é, pois é, pois é. É isso, gente, é, é, é adorável estar aqui, isso, o, o que a minha vida vai ser daqui para frente já está sendo, é por causa desse bagulho aí. Eu tirei, eu tirei a barba, é, Ian. Eu nem tinha reconhecido no início. Eu falei, caramba. Eu continuo eu sendo esse barba, tipo, mesmo sem barba, viu? Te amo! Valeu. É Tamo junto. E, ó, galera, vamos botar o pezão para o alto aí, nossa foto oficial. Na verdade, fazer um videozinho hoje, né? Então, a gente sempre faz aqui no final dos nossos encontros. Né? Então, a galera pede descalço na veia aí mesmo, quem puder, abrir câmera aí, todo mundo, pezão para o alto... Ou faz um sorrisão bonito. E ó, pode todo mundo abrir câmera aí, abrir o som e falar aí, galera, pés descalços, coisa linda! Ó. Mais uma mentoria da galera do Ser Livre em peso aqui, os pés descalços. Tamo junto, meu povo! Vamos que vamos e até a próxima aí, hein? Coisa linda! É. Muito bom. Olá,